Oi mãe, tudo bem? Seja muito bem-vinda, se você não for mãe, seja muito bem-vindo, se for papai, ao canal Mãe Sabe das Coisas. Você sabe, a gente tem procurado trazer aqui, aqui tudo o que interessa à saúde da mulher, à saúde dos filhos, enfim, à saúde da família. Né? Nós estamos aqui com a doutora Daniela Macife Arantes, ginecologista e obstetra, para uma pauta aberta, eu diria. Não é um assunto bem específico, mas eu acho que a gente pega um gancho nas campanhas nacionais. Nós tivemos recentemente a questão do outubro rosa, nós já estamos acostumados a falar do câncer de mama, estamos acostumados a ver todo mundo pintando luz, cor de rosa, laços, enfim. Mas mais importante que isso, isso é importante, não estou desmerecendo em absoluto, mas mais importante do que as campanhas é aquilo que elas provocam na população, modificam ou alertam né, um comportamento. Doutora, hoje o que, que a gente consideraria uma boa saúde da mulher moderna, essa mulher que tem milhões de compromissos, que é estressada assim, que tem filhos, que tem marido, que tem emprego, que tem concorrência dentro da empresa e que tem uma vida pessoal, né? Porque a mulher não é tudo isso, mas ela é ela, ela é uma pessoa única, não é? E é aí, ela enfim, tenta, né? Ela tenta, ela tem ela <risos> Então, na verdade, assim, hoje a é. gente vive um, um momento muito conturbado aí, Sim. eu acho que, de forma geral, hum, né, hum. na vida das pessoas. Né? Das a pessoas. mulher, especificamente falando de mulher, que no caso é a minha especialidade, Sim. É, a mulher tem. ela quer fazer tudo, Sim, né? Né? mas só que é muito difícil você Sim, conseguir fazer tudo um com, com excelência, do jeito que você é, gosta. Muito bem, feito, né? Eu quero ser uma boa profissional, eu quero ah, ser uma nada. boa mãe, eu quero ser uma boa esposa, ah, eu quero tá. ser uma boa dona de casa, né? E eu quero ser eu. Né? E aí geralmente o que sobra para ser eu é o que fica de lado. Pois né? é. E tem principalmente, os anseios próprios. E né? eu digo principalmente para as mulheres que são mães. Hum, né? então hum. a maternidade ela entra na vida da mulher e ela domina a vida da mulher de, de uma forma é, muito impactante muito né? então ela é, eu falo para as minhas pacientes especificamente né eu falo olha a maternidade ela é maravilhosa ela te traz é, um, um, um desenvolvimento pessoal né Sim. e até espiritual Sim. que você não vai vivenciar de, de forma nenhuma na vida uhum. né mas ela te consome né? Ela te consome a ponto de muitas vezes você esquecer que você é uma mulher, né? que você é você Eu falo que o meu papel que eu menos exerço na minha vida é de Daniela né? é, Eu sou a esposa do João, eu sou a mãe do Luke e da Laura, eu sou a doutora Daniela na maior parte do tempo E eu, a Daniela em si, né? sem assim, zaleco lá no, né? na, na festa, no, no, no happy Sim. hour, é o que eu menos sou né? Uhum. Só que isso também impacta na, na, na parte psicológica dessa mulher Que vai impactar na vida física dela é porque as coisas são muito inteligentes né? então é muito hoje bom. a gente tem muita mulher ficando doente uhum. né justamente por estresse por de forma geral né então como essa mulher muitas vezes ela quer ser tudo muito bom né sim, ela não sim. consegue porque sim. não é possível gente não é possível não dá pra você ser não ótimo dá. em tudo é. Né? a gente vai ter que ponderar e também se perdoar né se permitir errar, sim. se permitir não ser perfeita porque senão a gente fica louca, né, é, né? e assim, hoje tá a gente assim. tem um mar de mulher Mulheres, infelizmente tomando um monte de remédios para tentar melhorar essa parte aí do psicológico, porque aí começa a abalar grandemente aí o psicológico dessa mulher, Sim. essa parte psiquiátrica dessa Sim. mulher, né? Sim. Então, pacientes ansiosas ao extremo, né? Então, uhum. hoje a gente vive um, uma pandemia de mulheres ansiosas, estressadas, né? Deprimidas em grande parte das vezes. Então, ela vai no médico, aí o médico passa remédio, e quando na verdade. É, eu, eu, eu sou chata nisso Eu é. acho assim Não adianta você ficar tomando remédio Se você não resolver a causa do problema né? Então vamos supor Você está sobrecarregada Se você não melhorar né? O, o que está causando essa sobrecarga? Você nunca vai melhorar. Você uhum. vai anestesiar o seu problema. Você né? vai tomar um remedinho para dar uma acalmada no negócio. Você fica anestesiada. Você não quer matar mais o marido. Você não quer matar mais o seu chefe. Você não quer mais matar as crianças. Né? Brincadeiras à parte. Mas é exatamente sim. isso. Aqueles três. Tá... Aí eu vou dar uma Anestesiada. E ela segue a vida desse jeito. Só que quando ela realmente não. Não foi na causa do problema, né? então ela nunca vai se livrar desse remédio Lembrando, gente, que remédio ele é ótimo, o remédio ele veio para realmente salvar vidas, para tratar doenças uhum, que precisem, uhum, né? uhum. mas eu acho que é um uso indiscriminado de medicação. Né? Eu Sim. acho que até eu, muitas vezes é um exagero no uso de drogas e quando na verdade a gente precisava trabalhar na base. né? Então vamos lá, esse, eu, eu tenho que? relatos aqui de pacientes em que ela já chega, ela, ela conta para você, né? ela fala, ah. não, não aguento mais esse meu trabalho, eu não aguento, não aguento, eu, domingo eu já estou estressada, Nada, eu já estou mal-humorada porque segunda tem que trabalhar e eu tô isso, eu tenho eu falei assim, tá, e você tá me dizendo que você sabe qual é o problema, você hum. precisa resolver esse problema. Hum. Se esse trabalho tá te causando tudo isso, será que não é a hora de você começar a procurar outro? todo hora que você sai do trabalho e abandonar tudo, não fala, será que não é a hora de você começar a ver uma outra coisa que você possa fazer que não impacte tanto na hum. tua vida? É porque a qualidade de vida, gente, não tem sentido. Gera saúde, né? né? Relacionamentos Felicidade. que você tá ali, né? Tá infeliz, né? Não tá dando certo e você tá ali naquela coisa assim, né? É, é mais, é incomodado ali, né? Uhum. E não tá legal. E aí aquilo te deixa deprimida, aquilo te deixa ansiosa, aquilo te deixa infeliz e não é aquilo, né? É. E, a, e a gente uhum. chega, inclusive, não interrompendo, já interrompendo, Mesmo, né? Claro. A gente chega, inclusive, num ponto importante que é assim. Uma mulher com tudo isso, jovem, querendo, vendo que tá chegando aos 40 anos e quer engravidar e Sim. quer engravidar E aí vem uma gravidez no meio de uma situação é causa, comum né? como essa, né? É, não é, não, e não é incomum as mulheres é se separarem comum. depois de terem os filhos, né? É. Não é incomum, não, não, é, incomum. não, não é, incomum. é incomum, de fato As mulheres estão é, naquele relacionamento, né? É confortável, é, é. zona de conforto, é. fica, é. faz é. o filho, mas a hora que entra a criança no meio é, muda tudo. Muda tudo, tudo, tudo, tudo, absolutamente é tudo. Então, às vezes, aquela tolerância que ela tinha com o parceiro não vai ter mais. Vai Aí ter. é quando pff, a família é, se dissolve. É. É. Então, uh, eu, na minha visão, minha opinião, a gente. Uhum vive um mundo conturbado em que é, se tenta tratar tudo com remédio, se tenta resolver tudo de formas é, imediatistas e quando na verdade é, a base está tá falhando, né? é o que a gente conversou nos outros vídeos que vocês podem é, ver na, na, nas mídias aí que a gente gravou, essa qualidade de vida gente, a gente está perdendo totalmente a qualidade de vida, essa vida nossa mais atual de muito, é muito rápida, é tudo muito, é, sabe, é tudo sim, é, é, é, é, chega Ser louco, é, né? E a e gente quer gente é é é é é assim, que Só aqui no computador. Hum. Eu, não, eu quero apertar e já tá tudo lá. É, né? é, é então a gente se tornou refém disso, né? Então a gente quer tudo pra ontem, a gente quer tudo muito rápido, e quando na verdade tem coisas que levam tempo. É. Gente, um bebê demora nove meses para estar tá pronto para nascer. Nove. Nove meses, é quase um ano. É devagarinho vai então, ali cada coisa vai ser bom. É? então a é, gente é, é fala né Isso leva nove meses para gerar um neném pra ele estar tá pronto para nascer gente tudo leva tempo essa criança leva um ano para aprender a andar né ela leva dois anos para estar tá falando muitas vezes, é. vezes né então pois as coisas sim. levam tempo né? E a gente tá nesse, nessa coisa né, é, muito rápida, tudo muito imediatista, e isso tá trazendo muita coisa ruim para a saúde de forma geral. De fora, do resto, é assim, melhorar a alimentação, é, é, até fica sendo meio sacal, né? É, é esse lugar é comum, um clichê, é. mas é Não bom é. lembrar tudo isso, mas, assim, sempre, porque é gente, importante. Melhorar é claro. alimentação, exercício físico, sono adequado, controle do estresse. Isso tudo é a base para você ter uma saúde boa. Hum. O resto é prevenção, sim? Tem que ir no médico? Tem, eu vou fazer meus exames. Né? Vou ver se tá tudo bem, vou fazer meu preventivo, vou fazer meu exame de mama, né? Vou fazer os exames gerais de sangue. A mãe traz a filha ao ginecologista pela primeira vez em que faz? Olha, as, a, algumas, não são todas, né? Mas uhum. trazem aí no começo da vida menstrual, normalmente. Certo. E a, a minha consulta é uma consulta de conversa, né? É uma, é uma conversa, eu até brinco com elas, falo assim, olha, fica tranquila que eu não vou na tua periquita, a <risos> gente só vai conversar, certo. porque ela já chega em choque aqui, ó. É, ela um já chega aqui, ela nem conversa comigo. Fala, fica calma, solta. Eu não é. vou olhar nada. Se você não tiver nenhuma é. queixa, a gente vai só conversar. Sim. Porque afinal, gente, ela chega aqui, nunca me viu na vida. Sim, Aí assustador, é, assustador. Assustador, né? Vou numa médica que olha é só mulher, que vai olhar, a mãe já vai saber que a mãe falou também. Né? É, pois é. E aí ela chega aqui apavorada, achando que eu vou olhar as partes íntimas dela que ela morre de vergonha, que ela está se transformando. Uhum, né? Então, assim, uhum. vamos criar uma certa intimidade, vamos Sim. deixar o ar mais leve para que, quem sabe, se uma outra uma outra visita tiver alguma coisa, ela não fique tão constrangida e não tenha medo desse profissional, né? Uhum. É, porque ela não tem que vir. Ela tem que vir e falar, não, essa doutora é bacana mesmo, que eu tenha que fazer uma coisa não, que né? tem e que assim, criar uma empatia. É difícil né? pra essa, essa ah, fase aí. É. A, ela vem a partir dessa idade até. Porque as pessoas vão ficando idosas. Isso é um fechamento de conversa, mas Sim. eu acho que pode ser interessante, porque nós temos no canal pessoas mais idosas participando e dando opiniões. Então veja. Até que idade a mulher deve continuar indo ao ginecologista? Olha, tenho senhoras já, é. senhoras aqui que vêm e não deixam de fazer o controle dela. Vem, faz medir, mesmo quando né, no Ministério da Saúde Até, não os, até os 80. Tem, tem, tem um limite lá, né? Eu, eu, não sei, eu nem. Mas... mas eu não tenho muito problema. Só só estou perguntando por curiosidade para criar um hábito. É, Na verdade, na verdade assim, né? Ah, uhum. o preventivo deve ser colhido até, sei lá, 60. Eu nem sei direito, gente, porque certo. eu não sigo necessariamente... <risos> Essa certo. regra. Certo. Né? Porque na minha visão, assim, essa mulher vem me procurar pra prevenir, eu vou fazer tudo. Sim. Né? vou fazer todos Sim. os exames. Sim. Né? É, uma senhora que vem aqui tem 70 anos, né? Sei lá, ai, ah, é preventivo se colhe até os 65. Não, ela tem vida sexual ativa. Uhum. Então nós vamos examinar. Agora, Do... né? Mesmo porque, ai, ah, mas veja bem, ela tá casada há 50 anos, né? Mas, gente, é, se eu o, né, sendo mais até agressiva, invasiva, a vagina é um lugar escuro, fechado, ninguém olha. Quem que olha? O ginecologista. Se tiver alguma coisa lá dentro, como é que eu vou saber? Como é que a mulher vai saber? Ela não vai saber. Como é que ela, a gente sabe? Olhando, examinando. Então é a oportunidade que a gente tem de ver, tá tudo bem? Será que isso aqui tá normal? Não tá normal? Porque muitas dessas mulheres, elas não vão se autoexaminar. Né? É, existe é. um certo tabu nisso é, né de, tipo existe. vou olhar não vou olhar diferente das meninas mais novas que já são mais é, né? tem uma geração muito mais informada as, as mulheres mais velhas ainda hoje elas ah, têm não. esse certo esse certo constrangimento com os Sim. próprios corpos né então Sim. a gente tem a oportunidade de examinar essa mulher ah mas eu tenho eu fiz eu não tenho mais cola, eu não preciso fazer preventivo né porque o preventivo é para ver câncer de cola. Eu falei mas você tem imagina você tem relação sexual, pois. você pode ter um câncer de vagina, é raro, é raro, mas existe, né? você pode ter aí, é, às vezes até esquece de falar, né, é e aí, a hora que vai exame, ah, doutor, esqueci, olha, eu tava tudo isso aqui, eu já fiz o exame de paciente, não era nem idosa, falei, ah, mas essa mancha não tava aqui, você viu essa mancha? Não, eu não vi, Vamos mandar você para uma avaliação, foi ver a câncer de vulva. Como que eu vi? Porque eu conhecia essa paciente, eu já tinha examinado eu falei, essa mancha, não existia aqui. Você notou essa mancha? Não, não notei. Porque a gente não tem o hábito de ficar olhando. É, é, é. Né? porque Legal, é uma coisa é. Assim, na né? prática. Na prática a gente não tem o hábito de ficar olhando. Então, às vezes uma coisa pequena que para aquela mulher não Sim. é notável, Pra eu que tô ali de cara, né? Não tem como não ver, né? É. Tô ali na cara do gol. Sim. Eu vou olhar e falo, pera, isso aqui não tá, tá escrito. Você já tinha notado isso? Aqui. Então, é, isso é prevenir, né? É olhar, é conversar, sim, né? Sim. É ver o que que tá incomodando o que não tá. E às é. vezes é o um bate-papo também, né? Às vezes aquela mulher tá precisando de, de, um, de um ouvido e de um direcionamento aí nos cuidados, Verdade. né? Na, com a saúde, com a vida de forma geral. Tem muita paciente que vem aqui para uma papoterapia, praticamente, é, né? Imagine, imagine. E a gente também tem esse papel, né? Não, a gente fica não, claro. nesse lugar da saúde da mulher, né? Porque a mulher vai ao clínico, ela vai ao ginecologista. É. Então aí entra o meu papel como clínico geral, né? Eu sou o clínico geral da mulher, né? Então eu tenho que olhar pra tudo. Então, claro. é, ah, eu faço só o preventivo, o tração de mama, o tração vaginal e acabou. Não, mas gente, e o exame de sangue dessa mulher, e ela, como é que tá escolhendo dela. Será que ela está pré-diabética? Será que ela tem problema de tireoide? É super comum ter problema de tireoide na uhum. mulher. A mulher uhum. ela é, ela é mais acometida pelos problemas de tireoide Sim. e doenças que podem, a longo prazo, causar um monte de problemas para ela. Então, vamos fazer uma triagem, vamos ver como está tudo e, e uma resposta muito positiva, né? Uhum. Nessas, ah, não, olha, já fiz meu exame, está tudo certo. Né? Então, isso traz uma sensação de bem-estar também, dela se sentir melhor, né? Sim. É como fazer exercício, Sim. né, Maria? Hum, né? Nem sempre é gostoso, mas depois te dá uma sensação boa, né? É. Tipo, fiz dever cumprido, é. né? O pós é bem o legal, O pós é legal, então, é, isso é para todos. Então, a mulher que tem uma, né, uma vida né, longe, longinha, né? Então, assim, ela vai viver muitos anos, ela tem que continuar acompanhando, sim. Né? E principalmente as mulheres que continuam com a vida sexual ativa. Tá? Perfeitamente. Ó, isso é saúde da mulher, de uma forma bem ampla e que fica o recado aqui para você que é mãe, que está nos vendo, que acompanha tudo isso. Preocupada com, com os filhos, preocupada com a casa, com o emprego, com não sei o quê, tudo isso faz parte da vida. Mas você é uma pessoa única, tem que se cuidar bem para ser feliz. É isso. E para cuidar dos outros, não né? Pois é, e para cuidar dos outros, de todos esses outros. É. Tá? Até a próxima. Até. Obrigada pela atenção. Obrigada.